Acho que sim, mas acho que lhes faz muito pouca diferença a prática política, porque o PS está habituado a, a passar por cima destes temas, e ainda mais agora com Maria Absoluta, com aquilo que nós temos chamado de atitude de donos de tudo. Portanto, são acusados, arranjam uma manobra de propaganda para que o assunto saia da, das, das paragonas e passam à crise seguinte. Uh, tem sido assim, mas não será assim para sempre, quero dar aos portugueses essa confiança que é possível fazer com que o PS deixe de dominar quer a máquina pública, quer passar de, de, de, os pingos da chuva destes Casos todos de incompatibilidade. Acho que já são demasiadas as circunstâncias em que o Presidente da República tinha tido a oportunidade de fazer aquilo que disse no seu discurso do 5 de outubro, que era sermos, ao, sermos exigentes com os poderes públicos. Acho que o primeiro a ser, ter que ser exigente consigo próprio é o, o detentor do mais alto cargo da nação, exigindo que eh, a utilização do, dos, dos poderes do Governo fossem feitos com muito mais eh, rigor e com muito mais utilidade para a vida concreta das pessoas. No caso que estamos a falar das incompatibilidades, é evidente que o Sr. Presidente da República não devia ter eh, nem exigido uma alteração à pressa como se estivesse a querer exonerar os visados com alterações à lei para, para tornar mais, mais agradável a essas pessoas, nem devia ter exigido que isso fosse feito numa altura em que há demasiados casos na, na Praça Pública e foi assim, tentando resolver casos, trás de caso é em cima do joelho, que se chove essa situação de uma lei que, é, que ninguém tenta.